muito bem pessoal mais uma vez estamos aqui levando aí algumas imagens para você hoje terça-feira uma manhã bonita clima muito gostoso muito fresquinho aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso olha só que beleza o canto dos pássaros logo cedo nós estamos aí um pouquinho mais das 7 horas da manhã mas o sol já está brilhando né céu limpinho gostoso olha só para você que não conhece aqui é a famosa famosa lagoinha né a famosa lagoinha que muita gente vem visitar no final de semana muita gente não conhece aqui eu tô bem no meio da lagoinha aqui uma ponte que tem aqui pra gente ficar olha aqui ó daqui de cima você vê tudo a cidade ao redor olha só telma que é coisa bonita aqui telma Olha o que a natureza faz. No final de semana, geralmente o pessoal fica muito aqui, parado, se confraternizando, né? Numa época que ultimamente já não era fácil se confraternizar com ninguém. E hoje, então, com essa pandemia que está vivendo, está o caos total. Muito lindo o lugar Solzinho já está raiando aí Forte, você pode reparar Enfim Magnífico Vou voltar com você daqui a pouco aí Para mostrar Mais imagens aqui do local Para você conferir Comigo aí como é bonito Esse lugar Olha só, quantos coqueiros Aqui rodeando árvores uma cidade que tem muito arejamento, né? Enquanto muitos lugares aí cortam as árvores, aqui tem bastante... Bastante árvore, bastante arborização. Muito bom mesmo. Já já voltamos com você. Tudo bem, gente? Voltamos aqui, ó. Não é só o pessoal que costuma tomar um... Um arzinho fresco aqui, não. Olha aqui, ó. Olha o que eu achei aqui, bem pertinho o bichinho é o que mais fica aqui nessa praça mas também pudera né o Bichinho nada, não tem nada de bobo um clima desse gostoso ali nós temos aí uma, uma academia ao ar livre né? para quem gosta de cuidar da saúde equipamentos muito bem cuidados totalmente restaurado né sem equipamentos quebrados Eu já estive verificando ali isso é sinal, que... sinal de tranquilidade ainda, né? E hoje, na cidade grande, geralmente ninguém tem tranquilidade. Olha só, isso aqui é um tipo de um calçadão, ó. tem até uns prédios ali do lado. O pessoal que mora aqui, ó, é privilegiado né, com essa vista. Olha só, é claro né, que até os imóveis são mais valorizados conjunto de prédios ali, árvore para todo lado e assim nós vamos mostrando um pouquinho aí como que é a Praça da Lagoinha, né? fica no local aqui chamado Lagoinha também, bairro da Lagoinha em São Sebastião do Paraíso olha só esses equipamentos aqui, olha a conservação, a qualidade que a prefeitura deixa para o pessoal é uma pena que nem todo mundo né gosta de usar ou tem tempo que se soubesse a saúde que é isso todo mundo fazia um pouquinho de exercício todos os dias solzinho abençoado ó. maravilha clima muito gostoso Aqui, orientação como é que usa a academia ao ar livre olha aí pessoal estamos de volta olha só, presta atenção na, naquela pequena ilha que tem ali no meio ó. Ali, quando amanhece o dia o pessoal Vem pra cá, às vezes passando por aqui, observa os pássaros Fazendo festa, fazendo alegria ali Quando amanhece o dia, quando acaba o dia Muitos pássaros sentando naquela ilha Parece que eles até se reproduzem ali Aqui eu estou de outro ângulo, né? A lagoa Muito lindo lugar Aí, pessoal Mais uma vez estamos aqui No outro canto né? Isso aqui é grande demais é, Apesar de estar dentro da cidade Mas é, é grande demais da conta Tudo bem Pessoal passando, fazendo caminhada Nesse horário E nós aproveitamos aqui Dando uma, uma volta e pegando essas imagens aí para vocês do Brasil. Não se esqueça aí, né? Não se esqueça que o canal do Professor Boina. Né? Se você é a primeira vez que tá aí assistindo, não se esqueça de se inscrever. Um abraço lá pro meu amigo Diego Sobreira. Um abração lá pro Nelson, né? Provavelmente vai assistir também esse vídeo, ó. Ô, Nelson, olha que coisa linda, ó. Natureza, hein, Nelson? Olha aqui. Maravilha, né? Olha só, gente. Estamos aí no solzão gostoso. Olha o brilho do sal em favor das águas aqui. Olha, olha o efeito que dá isso. Aqui é aquela pequena ilha que eu mostrei de longe. Estou mais perto agora. É, geralmente no começo da manhã os passarinhos começam a sentar tudo ali hoje está mais quieto né parece que andaram reformando o local dando uma, uma restaurada eles fazem sempre isso eu sempre vinha todos os anos aqui costumava visitar esse local mas está cada dia mais bem zelado né aqui do lado aqui mais prédios, mais moradias. O pessoal que mora aqui provavelmente deve ser muito tranquilo. E só o aluguel deve ser bem salgado, pelo jeito, né? É um preço que tem de se pagar pela tranquilidade. Hoje o sol está prometendo esquentar bastante. Isso aí é normal. Olha só que belíssima árvore. Belíssimas imagens, um local espetacular. Olha aí pessoal, aqui é a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso. Olha, olha o zelo dessas praças. Tudo verdinho, tudo gostoso. O céuzinho tá azul. Hoje está um tempo maravilhoso. Dia só está começando né? Pessoal, muitos ainda estão Indo para o seu trabalho Passarinhada cantando Aqui para todo lado que tem Tem pássaro cantando Aproveitando a, o, o arvoredo Olha só